Fala pessoal, sejam bem-vindos! Bem, dessa vez nós vamos apresentar para vocês um outro programa muito, muito bom que é o Lumion. Vamos lá, precisam entender, né? Vamos entender o que, que o Lumion faz, né? O Lumion, ele é excelente para que você crie vídeos das volumetrias em 3D que você fez. Ou seja, se você fez a sua modelagem lá no SketchUp, lá no 3D Max, lá no Revit, né? E você gostaria de fazer uma animação de câmera, inserir objetos, inserir carros, automóveis, vegetação, tudo pronto. E aí depois gerar uma imagem ou gerar um vídeo. Então você usa o Lumion, ok? O Lumion é muito, muito é, fácil de usar. Né? Você seleciona, por exemplo, algum objeto, tá vendo? Ó? Aqui a biblioteca de transporte, por exemplo, tá vendo? Tem milhares de coisas: ó, caminhões, furgões, isso aqui na parte de é, automóveis, né? Ó, se eu quiser colocar aqui um objeto aqui que eu selecionei, eu coloco: é, árvores, a mesma coisa. Olha só, questão de vegetação: ó. um monte de vegetação, por exemplo, escolhi esse aqui. E se eu quiser colocar ele aqui, é só clicar e olha só, pronto, coloquei, tá? Tem diversas coisas que você pode fazer, inclusive criar os próprios materiais, como é, vidro, é, alvenaria, madeira e tudo mais. E você também pode trazer os seus materiais feitos lá no outro programa, no SketchUp no Max, ok? Bem, além disso, como eu falei para vocês, o Lumion ele é capaz de criar imagens, né? Então, olha só que legal. Você pode vir aqui em foto. Podemos escolher uma outra câmera aqui, que já está previamente salva. Por exemplo olha só que bacana basta você colocar a câmera no lugar que você acha interessante e ele vai poder gerar para você uma foto ok olha só e você tem várias opções você pode acertar o estilo se ela é foto se ele vai ter um traço mais artístico brilho tem inúmeras inúmeras é, opções para você gerar o seu render parado né ou o seu vídeo ah, vamos aqui em vídeo, por exemplo. Olha só. Você pode fazer tomadas, tá vendo, ó? Então aqui tá abrindo a câmera, né? Enquanto as pessoas... Essas pessoas todas vêm no programa. Olha só que bacana. Vamos pegar uma outra câmera aqui, ó. Olha só. Os estilos que você pode criar, olha só. Fazendo um, um, uma mistura entre eles, olha só. Isso depois vira um vídeo, tá? Olha só o outro aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é um estilo mais de, de lápis de cor, né? Olha só que bacana. Vamos pegar um outro aqui, ó. Esse aqui já é mais fotorrealista, tá vendo só? E também você vai poder editar seu vídeo, colocar efeitos de vídeo, tudo que você tiver interesse e, e for necessário para você colocar no seu, na sua volumetria 3D, que você trouxe do SketchUp ou do de qualquer outro programa 3D, você coloca, ok? Vou dar um exemplo aqui, olha só, eu gerei aqui uma foto, eu pedi para fazer um render de uma foto, vou mostrar para vocês como que ficou. Então, olha só como ficou bacana a imagem renderizada pelo Lumion, tá vendo só? Ele gera um render também. Então, o Lumion é ideal para criar vídeos e criar imagens, ok? Então, gostaram do Lumion? Segue então aí uma aula para vocês de Illumium, ok? Abraço, até mais! Olá, bem-vindos ao nosso curso de Illumium 3D. Versão 5.0, essa é a nossa aula 14. E eu vou ensinar a vocês sobre como inserir modelos 3D com maior ajuste, com maior precisão, utilizando as coordenadas X, Y e Z, que nós encontramos tanto no Lumion quanto em programas como SketchUp 3D Max ou qualquer outro programa de elaboração 3D. São as coordenadas do plano cartesiano, são coordenadas da matemática, então serão bem familiares. Bom, eu já deixei aberta a nossa casinha, eu vou aqui em Build e nós iremos a princípio colocar uma pessoa na nossa cadeira e eu vou ensinar vocês a colocar uh, objetos, esses objetos, nós colocaremos pessoas e objetos com precisão. Vou colocar uma pessoa sentada na minha cadeira, na minha chaise, Vou posicioná-la direitinho. Vou ver se está tudo ok. Está certinho. E, de repente, eu queira excluir por um momento... Esse, essa pessoa, mas eu não quero ter o mesmo trabalho de ter que realocá-la, de ter que ficar rotacionando ou reposicionando. O que, que eu faço então? Antes de excluir, eu seleciono esse meu objeto, seguro Ctrl e aperto com o botão direito em cima dessa bolinha e com o Move ele vai me abrir essa janelinha no canto direito superior. Essa janelinha me traz alguns dados esses são nossos referenciais X, Y e Z. Esses referenciais, então, é bom, é importante sempre você anotar com papel e caneta. No meu eixo X, ali, ele está me dando 13,93. No eixo Y, está me dando 2,23. No eixo Z, ele está me dando 18,99. Bem, agora eu posso excluir o meu bonequinho. Por algum motivo eu quero tirar ele por um momento e depois realocá-lo. Então eu vou recolocá-lo. Foi esse aqui que a gente escolheu. Eu não preciso colocar ele aqui. Se eu tenho essas coordenadas cartesianas anotadas, posso colocar ele aqui ou em qualquer outro lugar. Eu só vou precisar colocar ele no ambiente, selecionar o Move segurar o Ctrl e apertar na bolinha. Ele vai abrir a caixinha de posições. Agora, a posição dele é diferente daquele que ele estava antes. Essa é a posição real de que ele está no Lumion nesse momento. Eu não quero que ele fique ali, eu quero que ele volte para a minha cadeira. Como é que eu faço? Vou lá e digito no primeiro quadradinho, que é referente ao X, o valor que eu anotei antes, que é o 13.93%. No de baixo, em relação ao y, eu digito 2.23, que é a altura. E no terceiro, que é em relação ao eixo z, eu digito 18.99. Ele vai ficar precisamente aonde eu tinha colocado anteriormente. Vou realocar mais alguns outros objetos para a gente testar. Só vou deselecionar ele. Sempre importante deselecionar. Deselect All. E vou posicionar alguns outros objetos aqui. Pra gente fazer isso também. Vou posicionar mais de um objeto por vez. Vou posicionar uma mulher. Aqui dentro vou rotacioná-lo depois eu posso criar um movimento com esse meu bonequinho para dizer com que dizer que ele está nadando mesmo vou colocar alguém sentado aqui vamos ver procurar alguém sentado esse bonequinho aqui tá bom Vou rotacioná -lo. Não, esse aqui não vai se adequar ao meu 3D. Vou colocar alguém em pé. Hum, essa pessoa aqui que está parada. colocar colocá em pé. Ok. Ok vou dar um ctrl nos três e vou anotar essa posição, é a mesma posição que eu tinha colocado antes. Só que isso não funciona, não funciona em massa. Não adianta eu colocar esses, selecionar esses três, depois uh, recolocá-los assim como eu coloquei esse homenzinho, porque eles estão em lugares diferentes, isso não vai acontecer no número O que, que eu faço então? Desseleciono Selection, The Selection All, e eu tenho que fazer de um por um. Se eu quiser excluir esse bonequinho, eu vou ter que ir lá, selecionar e anotar a posição dele. Nesse caso aqui, 8.09 para X, 1.95 para Y, 21.03 para Z. Bem, vou excluir agora esse bonequinho, e vou reposicionar só a título de informação para vocês, foi esse bonequinho, vou colocá-la aqui, mas eu quero que ela esteja lá aonde eu coloquei ela anteriormente, como é que eu faço então? Seleciono o Move, clico Seguro CTRL e clico no meu bonequinho, ele vai abrir. A posição nova dela não é a que eu quero, eu quero a posição antiga, então eu digito o que eu acabei de notar, que foi 8.09 para X. Agora para Y, 1.95 e para Z, 21.03. Só vou rotacioná-la, ela não vai mudar a posição dela. E tá lá o meu bonequinho novamente. Posicionamento, relocação com coordenadas é isso. É tranquila. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, aproveitando aqui, que independente de onde o seu 3D esteja, ele sempre vai te mostrar esses três eixos, o X, Y e Z. Pode observar que o movimento e meu eixo tá lá. O eixo verde é representante do eixo Y, o azul do Z, e o X é o vermelho. Sempre vai ser assim. Pode observar, eu vou movimentar o meu 3D ali, o meu bonequinho, vou clicar nela, pode observar que... Esse primeiro eixo aqui, essa primeira barrinha, é a barrinha do X. Então, ela vai se movimentar ou sentido vindo para a piscina ou indo em direção à parede de trás. Ó, 9. Conforme eu aumento, ela vem em direção a essa barrinha vermelha, que é a barrinha do X. Vou colocar 10. Está dentro da piscina. Vou deixar 9. 8.09, que era o que a gente tinha antes. Se eu mexo no Y, que é a barrinha vermelha, ela vai se movimentar para cima ou para baixo. Para baixo do Sol, eu vou ter que colocar negativo. Menos 1, por exemplo. Menos 1. Ela vai ficar 1 metro abaixo. Como se fosse 1 metro abaixo. 0, ela fica abaixo. Eu coloco 1. Ela está em cima. Se eu coloco 2, ela fica mais acima ainda. O real dela era 1,95. E no eixo azul, que é o meu eixo Z, profundidade, ele vai mexer da direita para a esquerda da esquerda para a direita. Vou colocar 22. Ela foi para minha direita. 23, 24. Eu posiciono dessa forma. Se eu quiser manter os outros eixos como estão, eu posso mexer só em um eixo. 25. Bom, sobre eixos cartesianos uh, e colocação de objetos, o que eu tinha para explicar para vocês era isso. Agradeço a todos e boas aulas!